Então nesse vídeo você vai aprender aí quatro formas de como você trabalhar em casa tendo uma renda extra ganhando aí em média mil reais por semana, mas calma eu vou explicar passo a passo como funciona e o que você deve fazer tá bom? Fala pessoal tudo bem? Se você ainda não me conhece me chamo Ronaldo Alencar, sou empreendedor digital e vivo exclusivamente aí dos meus trabalhos através da internet nesse vídeo você vai aprender aí quatro formas de como você ganhar dinheiro através da internet na sua casa no conforto da sua casa tirando como uma renda extra ou até mesmo um complemento do seu salário então fica bem atento aí que a quarta e última dica é a, o que eu faço e que você também pode fazer e viver apenas trabalhando dessa forma em casa tá bom esse assunto é um assunto que assim, me incomodou bastante, tá? eu, dificilmente eu assisto televisão, jornal, é, uma vez ou outra eu acabo, vou lá assistir para ver o que está acontecendo, mas eu não sou essa pessoa de ficar todos os dias assistindo, então ontem eu assisti no jornal, eu me deparei com uma coisa que me incomodou bastante, que é a questão do desemprego, tá? é, eu tenho visto aí que em vários estados no, no país, o desemprego está acelerado, está muito acelerado e as pessoas que têm o seu emprego, as empresas, elas estão é, fazendo de tudo para diminuir o seu salário. Ou seja, é, demite você e contrata uma outra pessoa com salário pelo menos na metade do que você recebe hoje tá? E, e por que isso também está acontecendo? Porque muitas pessoas acabam aceitando, né? Não tem opção para isso. Então, por esse motivo, eu estou trazendo esse vídeo aqui para você, para abrir aí a sua mentalidade e você ver que é possível você ganhar dinheiro trabalhando em casa e muitas das vezes até mais do que você ganha hoje, tá? Ou igual, vai depender do seu esforço, do que você quer fazer, tá bom? Então vou te dar aqui quatro dicas, eu selecionei aqui quatro dicas para te passar e você ver qual dessas encaixa aí para você, para você estar trabalhando no conforto da sua casa, se você está desempregado, você fazendo isso todos os dias dentro do horário de uma escala de trabalho, com certeza você vai ter um rendimento muito excelente, tá? Não falo nem rendimento bom, é excelente. Agora se você já trabalha em alguma empresa, de carteira assinada e quer fazer quer conciliar com o que eu vou te falar aqui, também tem essa possibilidade, tá? Você quando chegar em casa ou antes de sair de casa, é, uma, duas horinhas por dia, você fazendo de pouquinho em pouquinho, você vai conseguir aí ganhar força dentro desse mercado e vai conseguir ter uma renda extra igual ou superior ao que você recebe hoje de, em salário, tá bom? Então, é, a primeira dica aqui, é o Google AdSense. O que, que seria? O que, que é o Google AdSense? Google AdSense é é você ter um blog ou um site ou até mesmo um canal no YouTube. Não necessariamente você precisa aparecer, tá? Existem milhares de canais aí que não precisa a pessoa aparecer e elas ganham muito bem com esses canais. Quando você tem um canal, por exemplo, no YouTube, é, o YouTube ele posta lá um anúncio. Aquele anúncio ali são pessoas que pagaram ao Google tá, para o Google anunciar aquele determinado produto que você está vendo ali na tela do YouTube. Então o que vai acontecer, daquela parte ali do anúncio, uma parte é para o Google e a outra parte é para você, porque o Google hospedou esse anúncio no seu vídeo, a plataforma e o anúncio é do Google, mas o vídeo é seu, então para você deixar porque tem até essa opção lá no YouTube de você configurar para deixar que o Google faça anúncio no seu, nos seus vídeos. Então você ganha por isso, tá? E também tem a opção de quando você tem um blog, tem um site, o Google também faz anúncio nele e também paga por isso. Então vamos à segunda dica. Freelancer. O que, que seria freelancer? Você é freelancer. Freelancer é você é ter uma habilidade, você tem uma habilidade. Por exemplo, de de criar texto, né? você gosta de produzir texto, você pode produzir o texto para blogs, sites, jornais, é, edição de jornal, você pode também editar vídeos, eu coloquei em um grupo relacionado a, ao que a gente trabalha é, sobre o empreendedorismo digital e perguntei se alguém poderia estar tá indicando uma pessoa que faça edição de vídeo, então apareceu várias pessoas tá me procurando e aí eu pesquisei quanto que seria para editar o meu vídeo então a, a, a média ficou entre 80 a 120 reais por edição então pensa bem comigo se você é, consegue fazer uma edição de vídeo tá para algum canal desse aí estou falando só um vídeo por dia então vão colo, colocar aí arredondar 100 reais então, se você cria um vídeo por dia, em uma hora do seu dia ali, você criar um vídeo por dia, em um mês você já tem aí três mil reais, né? Agora, se você cria aí, você faz uma edição de dois vídeos, dá seis mil reais, aí vai depender da sua velocidade, do seu ritmo, do que você faz, tá? Isso é muito relativo mas dá para você ter uma boa renda através disso, tá? Então você vai usar a sua habilidade, não só uma dessas duas, mas qualquer outra habilidade, e você vai conseguir é, ajudar outras pessoas e essas pessoas vão te pagar, tá? Você pode ser um, um, você pode ser um tradutor de, de inglês, para português, para espanhol, seja lá qual for a língua, entre outras ferramentas que você tem a habilidade, que você possa estar tá ajudando essas pessoas. E como que você vai conseguir fazer isso? Né? Como que você vai conseguir ser um freelancer? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o um site chamado Orcana. Tá? Esse site é muito bom. Ele serve para quem é freelancer se cadastra lá e coloca suas habilidades, e as pessoas que estão procurando freelancer vão nesse site, também ela tem que se cadastrar, muito seguro, muito bom mesmo, vale a pena você se cadastrar e você conhecer, você colocando aí no Google sobre Orkana, você vai aprender tudo como funciona, tá é muito simples, e aí, por exemplo, eu quero contratar uma pessoa para editar os meus vídeos, eu vou lá, vejo qual a melhor oferta quem faz uma produção de vídeo muito bacana eu vou lá dentro do, do meu orçamento vou lá e contrato então você possa imaginar tudo que seja online você pode colocar dentro dessa opção aí do freelance porque você onde você estiver você vai conseguir trabalhar e vai conseguir ganhar dinheiro a segunda forma é produtor é o que seria ser um produtor produtor por exemplo de produtos digitais tá bom é, é você vender o seu conhecimento tá? através de e-book ou vídeo aulas. Você vai ensinar alguém a fazer alguma coisa. Isso aí é um modo bem mais avançado. De repente, se você tiver interesse, você manda um e-mail para mim. Vou deixar aí na descrição do vídeo também. Manda um e-mail para mim para procurar saber um pouco melhor como funciona, como ser o um produtor. tá Eu, por exemplo, eu sou produtor também. E é uma, uma boa opção para você. Então, eu vendo alguns conhecimentos meus na internet para ensinar outras pessoas a fazerem aquela determinada situação ali. Por exemplo, suponhamos que você tem uma habilidade, você tem um conhecimento, você é profissional de consertar ar-condicionado. Você pode ensinar alguém a consertar ar-condicionado. Você tem a, a habilidade de dar aula de inglês. Você pode ensinar essa pessoa a dar aula de inglês. Então você vai produzir vídeos ou o e-book e colocar em uma plataforma, tá? Essa plataforma vai hospedar o seu e-book ou os seus vídeos e aí vai você coloca um valor ali que seja bom para você, e aí as pessoas vão te encontrar, tá? E você vai vender esse produto de forma tranquila sem precisar falar com ela. As pessoas vão pesquisar lá no Google e aí vai ser encontrado o seu produto e aí você vai estar recebendo a sua comissão de, de venda e a pessoa vai estar feliz por estar com o produto dela. A entrega é com a plataforma, tá bom? É a própria plataforma que faz todo esse processo de entrega. E você apenas vai hospedar lá as informações que você está vendendo. Mas é uma forma mais avançada, mas se você quiser mais informações, faz contato comigo aí que eu posso te ajudar, tá bom? Bem, a quarta e última dica é você ser um afiliado de produtos digitais. Como que funciona isso? É, o produtor, como a dica anterior que eu dei, o produtor ele cria o produto, hospeda nessa plataforma e o afiliado ele vai lá e se afilia a esse determinado produto. O afiliado ele, ele faz as vendas desse produto, ele comercializa esses produtos sendo que ele não sai vendendo por aí, é, de porta a porta, oferecendo a todo mundo pela internet, não, não é dessa forma, tá bom? Existe uma forma muito simples, muito mais tranquila, que não precisa nem você aparecer como eu estou aparecendo aqui nesse vídeo, tá? Então, é, existe a forma de você criar vídeos, por exemplo, para o YouTube... Existe é, a possibilidade de você vender no Facebook, no Instagram, entre outras mídias sociais, tá? Sendo que de forma profissional, sem precisar que você saia vendendo por aí, falando para todo mundo que você está vendendo aquele produto. Então, é, a venda ela vai acontecer naturalmente, sem que a outra pessoa que está comprando, ela nem sonha que isso existe, tá? Nem sabe de nada. Então, ela vai... É, acessar aquele conteúdo ali, ela vai gostar, ou ela está procurando na verdade aquele conteúdo, ela vai encontrar na internet através de você e aí quando for realizada a venda geralmente o que vai acontecer? É, fica mais ou menos aí, meio a meio a comissão, tá? 50% para o produtor, 50% para o afiliado Sendo que o afiliado ele não vai ter trabalho nenhum de criar aquele produto e ele pode divulgar, é, vender qualquer outro tipo de produto, tá? quantos produtos ele quiser. Já o produtor, ele fica muito concentrado naquele produto ali, porque ele precisa fazer com que ele funcione nas vendas. Aos poucos ele vai criando outra, outros produtos. Tá? Então é dessa forma que funciona o afiliado, de uma forma muito tranquila, não precisa você... É, gastar dinheiro nenhum para ser um afiliado apenas se você quiser se aprimorar e sim, existem vários cursos que você pode se aprimorar e acelerar o processo sem dúvida alguma tá? inclusive eu posso até te indicar um vou deixar aqui o curso que eu faço tá? que eu conheci, isso há um tempo atrás e hoje está me dando um rendimento aí muito bom tenho me mudado aí do Rio de Janeiro para João Pessoa que é um sonho que eu sempre tive de morar de frente à praia e tá num lugar maravilhoso. Então, assim, trabalhando principalmente do conforto da minha casa. Então, se você quiser ter eh, essa estabilidade também para você, é possível, tá? Então, para você já dar os seus primeiros passos, eu vou deixar um e-book gratuito aqui para você. Vou deixar um link na descrição desse vídeo, tá? Você baixa esse e-book, estuda ele, lá eu tô explicando como você se cadastrar nessa plataforma, Quais são os primeiros passos que você tem que dar? Qual produto que você vai ter que escolher? Qual o nicho que você pode já começar a atuar e já começar a ter resultados? Então é um e-book que eu poderia estar cobrando aqui no mínimo aí 300 reais para você, tá bom? E eu tô te dando de graça, não você não vai pagar nada. Baixa ele, estuda e a dúvida que você tiver volta aqui, faz contato comigo que eu terei o maior prazer em te ajudar, tá ok? Espero ter te ajudado. Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas também, que é muito importante para essas pessoas estarem encontrando essa oportunidade como você está encontrando agora. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito, que logo, logo a gente vai estar se juntando aí o total de mil inscritos, tá bom? E quando eu fizer mil inscritos aqui, eu vou lançar um curso gratuito para você, tá ok? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!